Fala galera, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar do que? Objetivo de campanha para o WhatsApp, tá galera? É, no vídeo que eu soltei de como fazer campanhas para o WhatsApp, muita gente tava com dúvida e questionamento porque algumas campanhas tiveram muitos cliques e poucas conversas, tá galera? Então eu vou falar as três campanhas com objetivo principais que a gente tem pra utilizar para mandar para o nosso WhatsApp, tá galera? É, uma delas é a mais cara, onde você paga muito caro pelo clique e a outra você paga muito barato pelo clique, tá galera? Então a gente vai falar aqui das três, dos três objetivos de campanha e eu vou explicar para vocês um passo a passo de como que deve fazer em cada campanha, em cada objetivo diferente um do outro, tá galera? Muita gente tem dificuldade é, em fazer um criativo. Normalmente quando você sobe uma campanha... O que mais vai interagir é o criativo ali com o cliente, né? Quanto mais curioso o seu criativo for, mais você vai atrair pessoas curiosas, tá, galera? Então, seu criativo nada mais, nada menos que tem que acertar a pessoa certa, tá, galera? Então, a gente tem que saber fazer muito bem o criativo para estar tá chamando a pessoa certa com o objetivo certo, tá, galera? Então, vou explicar para vocês os três objetivos que a gente tem para subir campanha para o WhatsApp, tá, galera? A primeira delas que eu sempre utilizo, porém, a gente paga muito caro no clique. Às vezes paga ali 50 centavos, 60 centavos por clique, tá, galera? É o que A campanha de conversão. Porém, essa campanha, muitas vezes, 98% das pessoas que clicam na campanha de conversão, elas chegam a, a conversar com você, pelo menos para tirar dúvida referente ao seu produto que você está vendendo, tá, galera? Essa, para mim, é a melhor campanha, porém... Muitas vezes você paga que nem eu falei, expliquei pra vocês, vocês pagam muito caro, a gente paga muito caro pelo clique. Teve algumas estratégias que eu vi, teve alguns vídeos que eu vi é, sobre Facebook Ads fora aqui do Brasil, e normalmente o custo por clique, galera, tá em torno de um dólar, tá galera? Imagine, cinco reais, cinco e pouquinho para tá tendo um clique, tá? Então a gente tá pagando ainda muito barato, esse 50 centavos ainda é muito barato comparado ao mercado lá fora, a gente tá só crescendo aqui dentro, tá galera? A gente paga ali em torno de 30, 40, 50 estalas por clique na campanha de conversão quando a gente joga para o WhatsApp. Às vezes paga mais barato, tanto jogando para WhatsApp também, quanto jogando para página de venda advertorial. A campanha de conversão é a melhor que tem galera, não tem discussão. Se você, se você quer vender, a melhor campanha é conversão, não tem para onde escapar. A melhor campanha a gente vender é conversão, porém a gente paga um pouquinho mais caro, mas os clientes que clica é mais qualificado. Então a gente consegue fazer outras estratégias pagando bem menos, tendo um esforço um pouquinho a mais para converter o nosso cliente. Porque campanha de conversão, o Facebook ele entende pessoas que têm probabilidade em comprar o seu produto, em comprar qualquer tipo de produto pela internet, tá galera? Já outros tipos de campanha, o Facebook ele tem um banco de dados e sabe. Qual que é os clientes que tendem a clicar? Qual que é os clientes que tendem a conversar? Qual que é os clientes que tendem a fazer compra pela internet? Então, por isso que a melhor opção é o quê? Opção de conversão, tá, galera? Mas a gente consegue trabalhar muito bem com outros objetivos, que nem eu expliquei na campanha de WhatsApp, onde a gente consegue fazer com tráfego, tá, galera? Porém, a gente tem que aquecer muito o cliente, quebrar muitas objeções, além da campanha de conversão. Então, a campanha de conversão é a melhor que tem, porém, não tem que ser muito chamativo e nem pouco chamativo. Ele tem que mostrar uma solução ali. A campanha ter uma solução do problema do cliente, o cliente já em si, ele já vai clicar e querer saber mais sobre o produto, tá galera? Então, a gente vai para a segunda. É a quê? A campanha de message, tá galera? Eu gosto de utilizar essa também, é, ela atrai muito cliente, muito cliente mesmo assim, porém... A gente paga um pouquinho mais barato que a conversão e um pouquinho mais barato que a próxima, o próximo objetivo que eu vou falar para vocês. Só que ele, o Facebook, ele pega pessoas que tendem a tendência a conversar. Conversar muito, tá, galera? Então, a gente sabe que tendo um criativo ali que a gente vai mostrar um pouco do produto, um, proco, um, po, um pouco do benefício do produto, o que, que o produto vai sanar, qual que é as dores que o seu produto vai sanar, tá galera? Tendo um pouquinho disso no, no seu criativo, o Facebook ele já vai começar a procurar pessoas que tendem a conversar. Você vai pagar um pouquinho mais caro nesses cliques, vai pagar em torno ali de 20 centavos, 30 centavos, Dependendo do seu criativo, um pouquinho mais caro, tá, galera? Vai depender muito dos criativos em si. Mas ali, mas ali, quando eu rodo campanha de Mainstream, em torno disso, tá? 20 centavos. Às vezes o meu criativo tá muito ruim, vai pra casa de um real. Então, assim, galera, vai depender muito, muito do criativo em si. Mas a campanha de Mayserge você não precisa mostrar para o cliente que ele vai conversar. Porque às vezes o cliente não tá preparado para conversar, tá, galera? Então, na campanha de Mensage, o Facebook ele vai começar a procurar pessoas que tendem a tendência a conversar com você, tanto no message, tanto no Mensage, quanto no WhatsApp, quanto no Direct, tá, galera? Então, assim, o Facebook ele começa a correr atrás dessas pessoas e mandar para o seu criativo. Se o seu criativo está chamando um pouquinho de atenção, possivelmente você vai ter uma grande demanda ali no seu WhatsApp, tá, galera? Então, a gente vai para a terceira e último objetivo, que é o quê? De tráfego. Onde muitas pessoas estavam com dúvida e estava com problema do que o Ali estava com problema do que Eu tenho muitos cliques e não tenho quase nenhuma conversa, tá? Então, galera, então, galera, no vídeo que eu soltei referente ao WhatsApp, muita gente veio me procurar no inbox, nos comentários em si do do vídeo que não estava tendo muito, muito clique e não estava tendo quase nem um, quase nenhuma conversa, tá, galera? Então, eu vou dar algumas dicas referente a campanha de tráfego, o que que eu faço para me estar tá gerando muitos cliques e muitas conversas, tá galera? Eu vou deixar passando umas imagens de alguns criativos que eu utilizo, tá, para estar tá chamando mais atenção. O que que acontece quando a gente cria uma campanha de tráfego, tá? O Facebook ele entende que tráfego é o que pessoas que tendem a clicar e chegar até o site, tá galera? Mas a gente, como a gente não tá mandando para o site, às vezes quando a pessoa clica no anúncio e vê que vai chamar você no WhatsApp, às vezes, ela, às vezes ela tá no trabalho ela não consegue conversar, às vezes ela tá no ônibus. Então assim, quando a pessoa clica, às vezes ela não está preparada para estar tá conversando naquele momento, tá galera? Por, por isso que a gente tem muitos cliques e pouca conversa por causa disso, tá? Já quando eu sei isso, quando eu subo um criativo e começa a acontecer isso, o que, que eu faço? Eu começo a deixar na cópia, na headline ou até mesmo nos criativos, algo, algo que vai dar a entender que ela vai estar tá tendo uma conversa, ela vai estar tá conversando com alguém, ela vai estar tá solicitando alguma coisa que nem eu explico muito bem na campanha do que? De amostra grátis, tá galera? No encapsulado hoje em dia a gente trabalha muito com amostra grátis e isso, isso tende a conversar mais no whatsapp, às vezes a pessoa olha o seu criativo ali e que nem eu expliquei para vocês, como é a amostra grátis, eu deixo ali. Solicite sua amostra com um de nossos agentes. Então a pessoa vai ler aquele criativo e ela já sabe que ela vai ter que solicitar essa amostra para alguém. Tanto no site ou para um atendente mesmo. Ah, ali mas eu trabalho, não tenho, é, eu trabalho com produto digital e não tenho amostra grátis. Então se você trabalhar com algum produto digital, pega algum e-book grátis para estar tá como isca para a pessoa estar tá iniciando a conversa com você. Vamos supor, vamos supor que você vende um e-book de emagrecimento, tá? Então, você coloca no seu criativo que você vai dar três dicas grátis com o um atendente. Você pode colocar assim no criativo. Solicite as três dicas para um dos nossos atendentes que mais está emagrecendo pessoas. Então, você pode estar tá variando essas estratégias para estar... Tá fazendo com que a pessoa quando clicar ela já sabe que ela vai ter que iniciar uma conversa então ela já está preparada porque muitas vezes quando que nem eu expliquei quando a gente sobe um criativo para tráfego muitas vezes a pessoa não está ali preparada para conversar nesse momento se você já deixar no criativo que ela vai interagir com um atendente ou é, se você deixar no seu criativo que ela vai interagir com um atendente já fica muito mais fácil você tá subindo. É, você tá recebendo mensagem do que a pessoa simplesmente vê seu criativo, dá um clique e vê que vai estar tá indo pro WhatsApp ela fechar ali a mensagem. Isso acontece muito, muito, muito, tá galera? Então, assim, quando você vai subir uma campanha de tráfego para o seu WhatsApp, você tem. Quando você vai subir uma campanha de tráfego para o seu WhatsApp, você tem que deixar muito claro que a pessoa vai iniciar uma conversa, tá galera? Porque o Facebook ele simplesmente pega pessoas que gostam de clicar nos anúncio, tá galera? Então, ali depois que ela clicou, depois que ela clicou, normalmente ela sai ou inicia a conversa ou vai para o site mesmo, tá galera? Então, essa, essa é uma estratégia que eu utilizo quando eu tô com poucos cliques e quase nenhuma conversa. Eu faço essa estratégia muito simples porque aí dá a entender que a pessoa vai clicar e vai dar entender que a pessoa vai clicar e vai conversar com algum agente ou algum suporte tá galera então esse foi os três objetivos que eu utilizo para campanha de WhatsApp tá galera a mais cara é conversão a mais mais ou menos é message e a mais barata a mais barata é tráfego. porém a tráfego que nem expliquei para vocês vocês têm que saber lidar muito bem vocês têm que ali às vezes é subir campanha com um objetivo que você vai dar entender para o cliente que ele vai conversar com alguém tá galera então tá, uai. qual das campanhas eu devo subir então para o WhatsApp? Então assim, das três campanhas, é, as três são boas desde que você saiba muito bem os seus criativos, saiba o que, que vocês estão fazendo, saiba analisar o que, que o Facebook está dizendo em cada campanha. Se você pegar uma campanha de tráfego e está tendo muito clique e pouca inicialização de conversa, Deixe mais, claro, deixe mais claro no seu anúncio que assim que a pessoa clicar no seu anúncio, realmente ela vai ter uma interação com alguém ou com suporte ou para tirar qualquer tipo de dúvida. Deixe isso muito claro no seu criativo, tá? Isso é de, de, de extrema importância para você tá não estar não tendo prejuízo na sua campanha. Já a campanha de mensagem, a campanha de mensagem, Independente do seu criativo, o Facebook ele vai buscar pessoas que têm tendência a clicar, a, a conversar, a bater papo, tá, galera? Então você vai ter que saber muito bem o seu criativo. Já a conversão, independente se do seu criativo é, está para a conversa ou não, é muito mais provável da pessoa clicar e conversar do que as, do que a, a de tráfego, tá, galera? Isso é crucial porque o Facebook ele entende muito bem o que você pede. Se você pede tráfego ele vai te dar tráfego. Se você pede pessoas que queiram conversar, o Facebook vai trazer pessoas para você que queiram conversar. Se você quiser compra, o Facebook ele vai trazer pessoas que queiram comprar o seu produto. O Facebook ele sabe muito bem. Aí a gente sabendo disso, a gente consegue fazer com que na campanha de tráfego sai à venda na campanha de mensagem sai à venda e na campanha de venda sai à venda também sabendo esses princípios galera fica muito mais fácil você mesmo decidir qual campanha você deve estar tá promovendo tá partindo do princípio que você sabe muito bem o seu criativo sabe o seu público-alvo seu público-alvo saiba muito bem o seu o seu produto tá galera isso é de extrema importância para você estar tá subindo campanha para o whatsapp esses dias é, teve algumas pessoas que me, cham me chamaram para ver se realmente isso funciona e eu fui perguntar sobre os produtos, se ele sabia o que que, qual que era os produto dele e fiz algumas perguntas muita gente não sabia quase nada do seu produto estava me mandando templates, pronto galera não, se você não souber do seu produto, não saber a qualidade não saber os, os benefícios, as dores que ele vai sanar problema que o seu produto vai sanar se você não souber disso, não adianta você subir campanha para o WhatsApp porque você não vai conseguir vender. A primeira coisa que a pessoa vai perguntar é alguma dúvida que ela tem sobre, sobre o seu produto. Se você não sabe muito bem sobre o seu produto, é bem difícil que você vai conseguir fazer vendas no WhatsApp. O WhatsApp é uma das melhores ferramentas para você estar tá fazendo conversão um a um. Mas o que? Você tem que saber tudo sobre o seu produto. Se o cliente perguntar se é... Se pode criança tomar, você tem que saber Se é gestante pode tomar, você tem que saber Se gestante pode usar o seu serviço, você tem que saber Se idoso pode usar o seu serviço ou o seu encapsulado Você tem que saber sobre isso, tá galera? Isso é de extrema importância para você estar tá vendendo no, no, no WhatsApp em si Não é só você subir uma campanha de WhatsApp E querer que a pessoa caia no WhatsApp Pedindo o link do checkout já para fazer a venda Isso é raramente vai acontecer Nessas campanhas de tráfego e de Mensage, você tem que aquecer muito, quebrar muita objeção para você estar tá conseguindo fazer venda. Só que essas vendas que saem, você paga muito barato, você paga 15 centavos, 10 centavos em cada venda, tá galera? É um lucro absurdo, porém, você tem que trabalhar muito o seu cliente, você tem que saber muito bem. E a maioria das pessoas que começa a entender sobre a campanha do WhatsApp, sabe que depois que pega o esquema de vender um a um, e faz a automação dela, tanto para o chat e agora a gente vai ter automação para o Instagram, vai vender bastante, galera, porque são princípios. É, são princípios básicos de você quebrar objeções. Não é nada mais do que isso. Quebrou a objeção, você consegue fazer venda. Você consegue ter um relacionamento, você vai conseguir ter venda. Então é isso, galera. As três opções são muito boas, desde que você sabe cada uma delas e trabalhe cada uma delas ao seu favor, tá, galera? Eu aconselho as três porque eu já subi com as três campanhas e eu já tive venda com as três campanhas, tá? Com os três objetivos de campanha, tá, galera? Se fosse para subir com as três campanhas, eu subiria com as três porque as três me dão ainda retorno porque eu sei trabalhar muito bem com, essas, com esses três tipos de objeção. É muito simples, desde que você entenda o padrão ali.